Então, deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou o Zanon Macedo, sou personal trainer, especialista em emagrecimento. Há mais de 10 anos eu trabalho com isso, é, com emagrecimento. É, venho estudando muito sobre isso e venho aplicando isso na prática. Eu uso muito estudo científico, aplico e vejo no dia a dia de diferentes alunos o que está dando resultado e eu quero passar para vocês, de todo esse meu trabalho, o que está surgindo o maior resultado. Vocês estão pensando, ah mas meu corpo é, é diferente dos outros, cada um tem um corpo diferente, mas a maior parte das coisas, o bruto, funciona para a grande maioria, é isso que eu quero passar para vocês, o que você fazer que realmente funciona. Eu não vou falar de nenhuma fórmula mágica, não vou. Um outro meio de gente me perguntou aqui: herbalife? Não, não vou falar de Life. Eu vou falar de coisas da sua rotina, como você faz exercício, alimentação, é, é em torno disso. Te ensinar a emagrecer mesmo. Que quem aprende a emagrecer nunca mais engorda. Bastante gente me falou também: ai, ah, é, eu emagreci e recuperei o peso. É justamente sobre isso: é emagrecer e ficar magro. Então, eu desde de menino comecei a fazer lutas. Fui lutador, lutador profissional, de Muay Thai, de MMA e cursei Educação Física. Quando me formei, eu comecei a trabalhar com atletas de, de, de alto rendimento. Tra trabalho ainda até com lutador do UFC, trabalhei com, com com atletas que atletas de elite. E nisso, bastante pessoas foram me conhecendo. E acabei entrando numa academia, comecei a trabalhar em uma, em uma academia de musculação, academia tradicional... E muitas pessoas conhecendo o meu trabalho, vendo que eu tinha bastante resultados, resultados bons com os atletas, começaram a falar, Zanon, é, me ajuda a emagrecer, eu vejo que os teus atletas no dia da luta lá, eles perdem para a luta, em torno de 10, 15 quilos, me ajuda a emagrecer. E eu comecei a trabalhar justamente nisso, ajudar as pessoas a emagrecer. E a melhor parte disso que mais me motivou foi que eu comecei a trabalhar e não tinha resultado. Meus atletas emagreciam e eu e o meus alunos tradicionais não não conseguiam emagrecer. Foi um, um verdadeiro desastre. E eu sou impulsionado por desafios. Isso no lugar de me desmotivar, começou a me impulsionar cada vez mais. E eu descobri que esse desafio não são todas as pessoas, não sou só eu que tinha problema com meus alunos de não emagrecer na época. Não é você que é uma pessoa que não que tá com dificuldade de emagrecer, não a grande maioria das pessoas tem dificuldade para emagrecer. Não é, não é tão simples assim. Que imagine um estádio de futebol cheio. Aquela galera bombando. Uou! Imagine o um estádio da Arena aqui, do Atlético. Ela lotada, cheia. Uou! Muito cheia. Toda aquela galera é, gritando e toda aquela galera acima do peso querendo emagrecer. 40 mil pessoas. É, segundo um estudo, está aqui o um estudo até que para cima que eu coloquei aqui, que é do jornal americano de saúde pública, de somente 10% das pessoas que desejam, que querem emagrecer, realmente conseguem emagrecer. E pior ainda, desses 10% que conseguiram emagrecer, 78% retornará para o seu peso é, anterior. Ele vai recuperar todo o peso novamente. Caraca, então é difícil mesmo emagrecer. De 40 mil pessoas querendo emagrecer, em 5 anos, a menos de mil pessoas conseguirá ter emagrecido. Será que emagrecer é muito difícil? Ou será o que estamos fazendo para emagrecer? Não está certo, não está dando resultado. Eu fui atrás disso e descobri que a gente tem que aumentar muito as nossas chances de emagrecer fazendo a coisa certa. Intuitivamente, a gente acaba fazendo errado, acaba não fazendo da melhor forma. E é isso que eu vou trazer hoje para vocês. Como fazer da melhor forma. Motivado por, por essa dificuldade, eu comecei a fazer inúmeros cursos é, de aperfeiçoamento na parte de treinamento, de... de caraca, vou melhorar meu treino, meu treino vai ser melhor. Meu treino melhorava e as pessoas não tinham resultados. Mas, dentro disso, eu descobri uma coisa. Que, no momento, que a base principal do emagrecimento é uma só, como conhece, não é novidade para ninguém. A base principal do emagrecimento é o balanço energético negativo. A gente tem que fazer um déficit calórico negativo. O que é isso? Sabe é que todas aquelas calorias que a gente come durante o dia e todas aquelas calorias que a gente gasta durante o dia, no final do dia a gente tem que ter gastado mais do que comeu. Tradicionalmente, falando de exercício, o exercício ele é feito de longa duração, aquelas várias horas você passando no, na esteira, caminhando, aquelas várias horas de, de, de, de exercícios é, que você cansa, cansa, cansa, parece que o tempo não para e você não tem resultado. É, os estudos mais atuais vêm demonstrando que não importa quanto teu seu exercício vai gastar de caloria de energia durante o exercício. Então essa é a primeira primeira dica que eu coloco lá que eu coloquei que responder hoje é quais são os melhores exercícios para emagrecer? Dentro dos estudos científicos foi claro exercícios de alta intensidade. O que são exercícios de alta intensidade? Hit que são aquele que você faz forte, faz fraco na esteira, caminha forte, caminha devagar, é, aula de spinning você Pedala forte, depois pedala devagar, é, é assim, intermitente. E isso favorece? Favorece porque ela mexe não só no exercício. Ela aumenta a velocidade do seu metabolismo. Deixa o seu metabolismo mais acelerado, mais propenso a gastar energia. O teu corpo fica mais gastador. Então ele não gasta calorias só durante aquela hora, só durante aquele exercício. Ela passa o dia todo gastando mais calorias. Mas, do mesmo jeito, eu fazendo inúmeros cursos tudo mais, eu falei para vocês eu comecei a não ter resultado. É lógico, Zanon, você precisa mudar a alimentação. Teus alunos não seguem uma alimentação adequada, por isso que você não consegue ajudar eles no emagrecimento. É claro, o que eu fiz? Foi fazer uma pós-nutrição esportiva, aprender mais sobre nutrição, começar a entender como funciona a nossa fisiologia dentro do, dos alimentos. Qual que é a melhor dieta? Low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica, é, dieta flexível. Pareceu inúmeras dietas. Assim também outras perguntas que me caem muito. Qual o alimento que eu devo incluir na minha dieta para acelerar meu metabolismo? Qual alimento vai me ajudar a emagrecer? Água com limão ajuda muito a emagrecer. De manhã, de manhã não é isso que eu faço? Então a parte da alimentação, ela cabe nesse outro lado, na parte fisiológica aqui. Lá no calorias consumidas, é tudo que você consome durante o seu dia, durante a sua refeição, onde vai dar esse equilíbrio. E o que os estudos comprovaram, comparando essas dietas, eles descobriram que não importa qual a dieta que você faz. Cada um vai ter uma diferença, onde você sente, na... sente mais apetite, outro você sente... Logo depois tem compulsão alimentar, mas, tipo, tem várias diferenças. Mas o que importa para emagrecer é você gastar mais calorias do que você consome. Você tem que comer menos calorias do que você gasta durante o dia. É simples. Dessa maneira. E eu falei isso, meus alunos. Expliquei. Não estava emagrecendo. Ai, ai, ai. E dessa mesma maneira, continuou, melhorou. É, continuou não dando certo, inclusive conheci um médico, nessa pós-dautenção esportiva eu conheci um médico também, essa história é legal. E ele falou, eu falei, cara, eu tenho um doutor, eu tenho um sonho em trabalhar só com emagrecimento. Na época eu falava, eu quero abrir uma, uma academia só de emagrecimento para ajudar as pessoas que querem emagrecer, e ele era um, era um médico, cirurgião plástico, ele falou, Zanon, não faça isso, não adianta ajuda, quem quer ser ajudado, mas trabalhar com, com quem precisa perder peso é complicado. As pessoas têm preguiça. Isso impregnou em mim. Falei, caraca, as pessoas têm preguiça, eu não concordo com isso. E fui estudar e, e isso pega na minha mente até hoje que não é preguiça, é não saber fazer a coisa certa. Quando você aprende a fazer a coisa certa, você aprende a lidar com a preguiça, aprende a lidar com as dificuldades, você começa a ter um, uns resultados melhores. É, é você não saber o que é para ser feito. A partir do momento onde você consegue saber o que é para ser feito na alimentação, o que é para ser feito com o seu corpo, como lidar com isso, você começa a ter mais segurança. Você começa a ter mais segurança, você acaba lidando com esse processo e tendo resultados muito melhores. O que, que tem de diferente entre meus atletas? Por que, que eles conseguem emagrecer? E meus alunos já conseguem, mas tem certa dificuldade ainda. Fica... É mente do atleta, atletas de alta performance são, são, tem a mente de aço, que a gente chama, né? Eles são muito fortes, são muito bons e, e é isso que eu vou fazer, vamos, vamos ver como tá. vou procurar entender melhor da mente dos meus alunos. Então eu fiz uma formação e coaching, coaching voltado principalmente para essa área de, de emagrecimento, para a área fitness, para a área de, de exercício físico, foi bem legal. E eu descobri que a gente sabe muito pouco sobre a nossa mente. E a partir do momento que a gente começa a conhecer a nossa mente, a gente começa a aprender como gerar mudanças na nossa mente, pois o exercício, a alimentação são hábitos e você tem que mudar esses hábitos. Se você não sabe mudar esses hábitos, você tem mudanças rápidas de vai e volta, você não, não consegue manter esses hábitos novos. E entendendo o funcionamento do cérebro, eu gostaria de passar três coisas sobre características do nosso cérebro, onde você tem que saber para você ter certas mudanças nele. Uma, uma das características é que o nosso cérebro ele continua primitivo, ele continua sendo o cérebro lá dos homens da, da, das cavernas, onde se preocupava em se alimentar e sobreviver, fugir dos perigos da natureza. Então, o nosso cérebro ele não tem uma percepção de futuro. Ele pensa no viver agora, sobreviver agora, ter prazer agora. Isso atrapalha no emagrecimento, pois o emagrecimento ele não, ocorre, ele não ocorre do dia para a noite, ele não ocorre uma semana para outra. De um mês para o outro você sente a diferença, mas não é aquela diferença que você gostaria de ter. Então, você tem que aprender a, a lidar com o cérebro para fazer o que eu faço para manter a minha rotina de forma agradável para que eu não fique pensando no futuro, pois quando você pensa demais no futuro, você quebra. O que eu faço para não querer o prazer imediato só? Então, essa é a maneira que a gente tem que lidar com o cérebro para entender. Toda vez que você sente aquela vontade de comer, vai comer por impulsão, é porque teu cérebro está mandando. Outra coisa, tópico 2, teu cérebro entra em estado automático constantemente. Isso serve para preservar a energia. Você acha que teu músculo gasta energia? Teu coração gasta energia, teus olhos gastam energia. O teu cérebro é um dos órgãos que mais gasta energia. Para você estar falando durante o dia, para você estar fazendo as coisas, para você estar pensando, você estar fazendo tudo, você gasta muita energia, gera muito estresse, muita fadiga mental. Para não correr essa fadiga mental, nós temos mecanismos de tornar o mais automático possível a nossa mente. Tornando o mais automático possível... É, a gente acaba escorregando em certas coisas, acontece com muitas pessoas que querem emagrecer, mas quando vê está com doce na mão e isso não é porque ela ah, eu dissolvi e fui e comi um doce não, é porque o estado automático dela levou a ela até esse, é, tudo funciona através de um, um gatilho que, um, que gera uma emoção, uma emoção que gera um gatilho que gera uma ação, que gera uma recompensa que muitas vezes é do doce de comer que gera, gera aquele prazer momentâneo, então teu cérebro entra em estado automático, para você emagrecer você tem que aprender quais são as horas que ele entra nesse estado automático que ele te leva a gerar atitudes que te atrapalham o emagrecimento. Terceiro ponto o nosso cérebro não consegue manter mudanças radicais demais é como eu falei dele de tornar tudo automático, não, você muda tudo de uma vez só é muito estressante para o nosso cérebro. Ele começa a, a se estressar, com, porque ele estava tudo no automático, agora ele passa para estar tudo no modo operante e racional. Ele começa a patinar, ali. Ah, eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso, tenho que fazer isso. Está estressado, o que acontece? Ele, de uma hora para a outra, você chuta o balde, mesmo sem querer, e moda, volta tudo para a sua antiga rotina esse é um grande problema então se você quer emagrecer tem que aprender a lidar com o nosso cérebro você não vai mudar que ele, ele é de um estado de sobrevivência que só pensa no futuro e prazer imediato não pensa no futuro e só pensa em prazer imediato você não vai mudar a automação do seu cérebro e você não vai sustentar mudanças radicais então a gente vai ter que trabalhar com isso você tem que entender como que é o cérebro de quem conseguiu emagrecer? Pois você entendendo como funciona a mente de quem emagreceu, você consegue modelar, você consegue trilhar o mesmo caminho. Você viu como passadas numa trilha. Você está lá no meio da selva, da floresta, você não sabe para onde ir, mas tem uma trilha. Se você viu uma trilha de quem já trilhou, já foi por esse caminho, é mais fácil de você chegar no lugar desejado. Então, para você pegar essa trilha, eu trouxe algumas características de quem emagreceu e conseguiu manter esse emagrecimento. Esse, essas características, até, eu tirei de um estudo de, de 83. Aqui, só trouxe para vocês verem que tudo que eu venho trazendo para vocês não são coisas que eu tirei da minha mente. São coisas que eu peguei de estudos e apliquei no dia a dia, com, com o método Life LifeFore, com meus alunos de, de personal, com meus alunos de musculação na época, e melhorou muito o resultado. E, então, de, de, desse método LifeFore, eu, eu trago propostas de estudos científicos aplicados na prática. E nesse estudo foi bem legal que, que eles trouxeram... Eles perguntaram nesse estudo, por que você conseguiu emagrecer? O que, que mudou na sua vida? Respostas clássicas foi, mudou a alimentação, começaram a fazer exercício físico e, e as três respostas que a gente não para pensar no dia a dia que pode trazer, que é o caminho de quem emagreceu é que isso pode trazer. As pessoas relataram que elas se tornaram autoresponsáveis. Elas começaram a se responsabilizar pelas mudanças que elas necessitavam fazer, começaram a se responsabilizar pelos seus atos, começaram a, a ser donas do seu próprio destino. Ponto número dois. Automonitoramento. As pessoas começaram a relatar, as pessoas, as pessoas desse estudo começaram a relatar, e eu vejo isso no dia a dia também, elas começaram a se automonitorar. Inclusive é, um do, é o bônus que eu vou dar no final para vocês até. Elas começaram a mostrar que... Que elas começaram a cuidar dos seus hábitos, é aquela do, do tirado automático, do pouco a pouco. É... Eu estou fazendo exercício todo dia, a minha alimentação anda desse jeito, ah, eu mudei um pouco minha alimentação e eu acho que eu consegui ó, começar a aumentar meu peso. Opa, deixa eu voltar. É monitorar, você está constantemente repensando aquilo que você está fazendo, repensando aquilo que você está sentindo, repensando suas atitudes, vendo se ela está levando para o teu, teu objetivo final. E outra coisa que relataram que foi bem legal, que foi conhecimento. Eles começaram a imergir em estudos. Eles começaram a entender mais de alimentação. Eles começaram a se tornar responsáveis pela dieta. que nem E nutricionista... É muito importante, mas tão importante quando, quanto ir no nutricionista é que você aprenda a se alimentar, você pegue tudo aquilo que o nutricionista faz e você saiba no dia a dia substituir aquilo por coisas saudáveis, coisas que entrem na sua rotina. E nisso eu percebo que é comum até aquele estudo foi de 83, estudo antigo e continua acontecendo até hoje. E eu, no, no meu trabalho, no, no método Life For, que eu aplico com meus alunos de musculação, eu aplico isso junto com, com ferramentas de coaching. E essas ferramentas fazem você estar sempre trazendo esse auto-monitoramento, sempre controlando sua auto-responsabilidade. Eu te trago para você adquirir conhecimento. E eu vejo que isso deu muito resultado, mas... faltava um pouquinho ainda. Tinha alguma coisa que os meus atletas davam mais resultados que os meus alunos. Eles são cercados de pessoas que têm os mesmos objetivos que eles, sendo eles profissionais que estão junto, treinadores, técnicos, ou sendo também os próprios companheiros de treino. Eles têm todos os mesmos objetivos, eles conversam sobre isso, ah, do mesmo jeito eles sentem dificuldade. Eu que, que vivo desde os meus 12 anos no, no meio da luta, Muitas vezes o atleta ele não, não aguenta mais treinar, ele não quer treinar. Ele... E detalhe, não é o tempo todo, ele passa por fases quando ele não aguenta mais aquela rotina, ele não aguenta mais a, a alimentação, que ele tem que seguir também, ele, ele, ele fica cansado. Acontece da gente cansar, acontece de ter esses momentos difíceis. Detalhe, não é o tempo todo, mas quando a gente não tem esse meio, a gente desiste. E quando a gente desiste, a gente só pensa na parte ruim. Eles tendo esse, esse abraço, esse companheiro, ele eles um joga o outro para cima falar inclusive tem uma frase famosa que você é média das cinco pessoas que você mais convive e nisso entra muito meus é muitas pessoas falar ai mas eu não tenho amigos que têm hábitos saudáveis que querem emagrecer ai é, na minha família ninguém me ajuda eu sou sozinho lá realmente é difícil mas você pode se envolver com pessoas que têm o mesmo objetivo. Você não precisa largar esses amigos, mas você pode se envolver com essas pessoas. E é isso que eu tento fazer eu com, com os meus alunos até. Tento trazer esse, esse, esse, esse companheirismo de fazer a influência positiva. Eu vim, caraca, o emagrecimento não é tão, tão simples como eu pensava, é um conjunto de fatores que leva a emagrecimento. Então não depende só do exercício físico, não depende só da alimentação, não depende só da comunidade que você está vivendo. Tudo depende de uma uma série de fatores. E eu tenho até um pegar aqui só para mostrar para vocês. É, eu peguei um estudo aqui do lá dos Estados Unidos que fala que o emagrecimento ele é multifatorial. Então ele não depende só da alimentação que você mudou, não depende só do exercício que você está fazendo. Então isso é muito meio. Só que falar disso daqui é complicado. Então eu deixei de tornar o mais simples possível para tornar didático, para ensinar meus alunos. E contei a metodologia de emagrecimento pautada nos quatro pilares do emagrecimento. Que é a metodologia Life Lifeform, que eu aplico com meus alunos. Que é justamente isso, é você combinar a alimentação, a mentalidade, a comunidade e o exercício físico. E nessa parte a parte mais interessante que eu, que eu acho, que eu coloquei aqui para vocês, que o exercício físico ele tem que ser de alta intensidade. Porém, se você não gosta desse exercício físico, ele não entra na parte de mentalidade. Se você não está ouvida num meio que façam esse exercício físico, você não está ouvido na comunidade. Se você não faz o exercício físico, ele tem influência, influência direta na tua fome, os estudos comprovam que ele reduz a fome. Então, se você não faz exercício físico, a tua fome vai ser aumentada. Então, não adianta só fazer exercício físico. Ele é uma coligação de todos eles. Então, o que você tem que fazer com o exercício físico? Você tem que fazer uma prática de exercício físico que você goste. Porque só gostando, você vai conseguir manter a atividade física. Porque quando eu falo com meus alunos, eu não falo de emagrecer para o final de semana, eu não falo de emagrecer para o verão. Eu falo de emagrecer para o resto da vida. Vocês sabem o que é gastar energia Cansar, consumir mentalmente, emagrecer e retornar tudo. Aquela sensação de frustração de voltar tudo. Não, o objetivo é emagrecer para sempre. Então, o exercício físico tem que ser o que você gosta. Ah, não, mas eu não gosto de exercício. Então, a nossa metodologia trabalha de uma maneira assim. Deixa eu colocar para vocês. Nós trabalhamos com passo a passo o nosso exercício. Você tem que, primeiramente, você tem que se adaptar ao exercício físico. Você não vai gostando do exercício físico da noite para o dia. Então o exercício físico tem que se adaptar a ele. Primeiro começar devagarzinho, com que ele não cause estresse no seu corpo, que não cause estresse emocional de, ah, eu tenho que fazer exercício. Não, comece com o exercício devagar e a pouco a pouco vai se liberando e tentando fazer um exercício físico que você goste. Você tem que estar disposto a gostar e fazer um pouco a pouco exercício físico que você goste. A partir do que você está gostando de várias atividades físicas que você experimenta e passa a gostar, você começa a se desafiar. Essa é a base da metodologia lá fora para para exercício. É você se desafiar. Pois quando você se desafia, você volta lá para parte do exercício de alta intensidade. Pois aí você consegue gerar uma maior intensidade maior no teu exercício físico. Então veja que o o emagrecer é a comunhão. É você chegar no centro daquela bola daqueles conjuntos que estão ali de emagrecimento. Quando você chega no centro, você emagrece, você adquire um novo estilo de vida. Você adquirindo um novo estilo de vida, você começa a viver de forma leve, saudável e feliz, e consequentemente você emagrece. Emagrece de forma tranquila, e esse é o objetivo, pois assim você não volta, não volta a ganhar peso. Alimentação. Na alimentação, como eu já falei para vocês, tem que causar um déficit calórico negativo. Porém... Essa alimentação com déficit calórico negativo, tem um estudo do jornal da Sociedade Americana de Nutrição Esportiva, que é bem legal, que a conclusão dele é, qualquer dieta que leve um déficit calórico negativo equilibrado, que não seja exagerada, leva, leva ao emagrecimento. tanto olha, olha essa parte, se liga, tanto que ela seja dentro das suas alimentação dentro das suas prefeitas, preferências pessoais e culturais. Caraca, você tem que comer o que você gosta, você não tem que se privar. Você tem que se equilibrar, se se equilibrar com o que você gosta. Tem que tem que adquirir isso. Por só dessa maneira você vai conseguir levar o emagrecimento. Então as preferências é importante. Então quando você traz preferências pessoais você traz dentro da tua mentalidade, você conforta a tua, a tua mente com a tua alimentação. Não fica difícil, não fica estressante o seu cérebro. Quando você coloca dentro das suas preferências culturais, você entra lá na, Opa, na comunidade. Pois você continua convivendo no seu meio. Você vai equilibrar a quantidade que você come, mas você vai comer dentro daquilo que, você, que, que o teu meio está acostumado. Então as pessoas muitas vezes elas param de te julgar muito por você se privar demais. Então você consegue equilibrar. Então o emagrecimento é isso. Ah, eu ia falar qual que é o meu segredo. Meu segredo está aqui. ó É você entrar dentro dessa bolinha que está aí, que é a, a comunhão de todos os conjuntos do, do emagrecimento. É fazer... Um exercício que você aprenda a gostar e se desafiar. É uma alimentação que seja tenha déficit calórico negativo, mas que você tenha coisas nela que você goste e coisas que você... Coisas, alimentos, né? Alimentos que você gosta, alimentos que você esteja acostumado a comer de acordo com a tua cultura, que é de acordo com o teu meio social. Entrando no pilar mentalidade. Dentro da tua mentalidade, você tem que ajudar a gerar mudança. Sabe o que ajuda a gerar mudança? Que exercício físico. Ele é um dos principais é, hábitos que a gente come, começa a ter e leva a ter outros hábitos. A gente chama de hábito angular. Esse hábito angular é um efeito borboleta. Vocês já ouviram falar em efeito borboleta? Que é um bater de asas de borboleta de um lado do oceano, causa, causa um furacão no outro. Através de um hábito angular como atividade física como exercício físico, você começa a fazer e você começa a ter consequências e consequências que geram outras mudanças, é um ciclo virtuoso bom. Então você começa a fazer uma, uma caminhada, que não é intenso ainda, você está se adaptando, mas de acordo com essa caminhada, você já começa a comer um pouquinho melhor. Você fazendo uma caminhada comendo um pouquinho melhor, você começa a dormir melhor. Começa a dormir melhor, você começa a se sentir mais disposto. Você começando a fazer mais disposto, você começa a gostar mais da sua rotina, você começa a gostar mais do exercício, começa a se desafiar mais, começa a gerar mais resultado. E mais resultado, você vai criando outros hábitos, você vai chamando os seus amigos para participar desse meio. Então, esse hábito angular que o exercício físico causa, ele começa a ter esse meio de, in, de, de integrar tudo. E agora que falar até que que você pode conseguir isso, que isso é uma forma legal de você emagrecer, que, que se você aplicar isso na sua vida, procurar um meio, você vai conseguir ter, a, ter, a, ter o emagrecimento de forma leve, saudável e feliz. Mas se você quiser me ajudar, eu, eu posso te ajudar nisso. Estou fazendo isso no começo do ano, eu Falei, eu falei para vocês, vou te ajudar a cumprir essas metas. Aqui que eu posso estar tá te ajudando como... Sendo seu personal, seu coaching, seu amigo, e eu hoje, eu, a partir de hoje eu quero estar comemorando com vocês aqui que eu estou lançando a minha primeira turma do Life4. O que, que é o Life For essa primeira turma? O Life For é um método que eu já atuo com, com os meus alunos, onde onde eu quero trazer agora de forma online eu testei ela muito com, com, outras, pessoas, com, com outras pessoas de forma online e vi que deu tanto resultado quanto o meu trabalho de personal quanto o meu trabalho de coaching quanto, quanto no meu dia a dia e venho trazer para vocês e o que, que é o life For? é um é um é um é um método onde eu ajudo as pessoas a emagrecer. Nesse método eu monto treinos individualizados, de acordo com os seus gostos, de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você mais gosta, dentro das suas preferências, dentro das suas individualidades físicas. Vai falar para mim quais são os seus problemas e eu vou te ajudar. É, o Life For também, eu vou ser seu coach, onde eu vou ter sessões semanais de coaching em grupo para te auxiliar nesse processo, para você estar sempre focado, para você, você estar imerso, você estar imerso dentro desse meio de emagrecimento, para ser a, a sua comunidade. Então, eu vou sempre estar desafiando o seu cérebro a ter novos hábitos, pouco a pouco. Eu serei seu professor também. Semanalmente eu vou estar aqui, cara a cara com você, falando, explicando coisas sobre seu cérebro, sobre exercício, sobre alimentação. E, e, e, e você vai ter, vai ter um acompanhamento aqui, um acompanhamento em grupo, um acompanhamento pessoal meu, de pouco a pouco. E, e dentro desse, desse método Life Fork que eu quero trazer para vocês, é, eu criei um monte de, de bônus. Depois que eu descobri que isso não era bônus, isso era uma coisa de deixar, de fazer você emagrecer mesmo, de eu acreditar que faz diferença. Eu falei, cara, isso aqui é material exclusivo, não vou falar nem que é bônus isso daqui. Isso daqui é algo para você, você detonar, você pegar colocar em prática e emagrecer de verdade. Então, dentro do, do método Life4, eu trago uma planilha de automonitoramento, essa que eu vou dividir com vocês depois, que eu vou dar para quem está aqui comigo. É, essa planilha de automonitoramento, é, a gente vai acompanhar, você vai me mandar toda semana, eu vou ter, dar esse feedback do que você está precisando fazer melhor, e vou dar também um guia organizacional onde você vai aprender a organizar a sua alimentação, a sua rotina de treinos, o que você está fazendo, como estão os seus resultados, o que você está fazendo. Também a gente montou junto com a Juliana Turmina, minha parceira nutricionista. É, eu queria até que ela trabalhasse como forma de nutricionista, prescrevendo dieta para vocês, mas infelizmente o conselho não libera a, a, a parte de, de fazer a dieta. Então eu trouxe um guia alimentar, onde a gente vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre alimento vai te dar essa autonomia de você saber o que é bom, o que é ruim para você. A gente tem muitas dúvidas do que... dos falsos... falsos saudáveis, né? Que a gente acredita que tá comendo tudo de maneira certa e muitas vezes está errado. Então, isso daqui é a vontade de um, de um material que ela... material sensacional que ela montou para trazer aqui pra gente, para mostrar que você pode se alimentar bem dentro das suas preferências... dentro das suas preferências culturais e pessoais, que você pode detonar com isso. Também tem uma comunidade de WhatsApp, porque muitas vezes você não tem o apoio da tua família, você não tem o apoio dos teus amigos, e você está sozinho lá. Com essa comunidade você não vai estar sozinho. Você vai estar conversando com a gente qual está sendo a tua dificuldade, qual está sendo a tua comemoração para você estar fazendo certo. A gente vai... A gente vai se abraçar junto na hora que for preciso, a gente vai comemorar junto na hora que der certo. Então, essa comunidade é, quando eu falo, é a cereja do bolo do, do método Lifeform, onde a gente, um, com um apoiando o outro, vai ficar, vai, vai ser aquele apoio onde vai dar diferença no emagrecimento. A gente vai também dar atividades semanais para estarem sendo feitas da parte mental, né? atividades mentais, justamente para você, pouco a pouco, estar mudando ah, não eu tenho mentalidade de gordinho. Não existe a mentalidade de gordinho. Ah, mas eu só penso em comida. Todo mundo pensa em comida. Quem está acima do peso, quem está no peso normal, pensa em comida. A gente vai aprender como lidar com a mente, como, como lidar quando você pensa com comida. E a gente também preparou uma playlist do Spotify. Sim. Como vai funcionar esse, esse método? Vai ter todo esse acompanhamento. Esse acompanhamento vai ser por três meses... Vão ser três meses onde você o personal de vocês de forma online, vou estar montando o trem de assessoria. Vão ser três meses onde você seu coaching. Vão ser três meses onde eu vou fazer todo esse acompanhamento. Ah, e quanto vai custar, Zanon? Então, só para você ter uma ideia, meu trabalho de coaching hoje o de ou de personal. Ele custa para três vezes na semana. Ele custa mil... Eu perguntaram também... Qual que é o valor do aula horário? não trabalho por hora aula Eu trabalho por mensalidade. A mensalidade atualmente para estar trabalhando comigo... Para estar fazendo o personal comigo. Custa R$ reais para três vezes na semana. Se for multiplicar isso por três, são três meses. Vai ser R$ mil e... R$ 5200. Acho que é isso. calculando de cabeça. O coaching trimestral comigo para 12 sessões custa 3 mil reais e a minha assessoria trimestral quando eu passo os treinos, a parte de treinos custa 640 reais, você vai, eu vou te entregar tudo isso daí e com garantia ainda que se você não, não gostar, não, não gostar, não se adaptar, por qualquer motivo que seja, incondicionalmente é só mandar um e-mail dizendo não quero mais, eu, em um mês eu mando todo o retorno do dinheiro de volta. Eu mando tudo para vocês porque o meu objetivo aqui é gerar resultado. Essa é a primeira turma que eu estou fazendo e, e qual que vai ser o custo de tudo isso? O custo de tudo isso vai ser um custo mais baixo dessa vez, é a primeira turma. Eu quero fazer uma oferta porque eu quero que vocês no final, ó, marca aqui que vai começar comigo. Eu quero que vocês façam um vídeo para mim dizendo como foi todo esse processo, como era a sua vida antes como estou a sua vida agora e eu quero fazer diferença no mundo, fazer diferença no emagrecimento. Então eu quero poder compartilhar, compartilhar como eu compartilho muitas vezes aqui, as minhas alunas tendo resultado, onde eu falo, okay, quem emagrece com esse método, quem emagrece utiliza esse método, equilibrando todos os pilares do emagrecimento. Só que muitas vezes não sabem que estão utilizando. Então eu quero gerar esse mesmo resultado com vocês também. O método vai custar... 381 reais pelo para o trimestre. Só que como é a primeira vez, fala, ah, isso não está caro, eu estou sem dinheiro para... Estou totalmente sem dinheiro. Então, esse trimestre, eu vou dividir ele em 12 vezes para você. O meu objetivo aqui é resultado, não é no final é o, o dinheiro. O meu objetivo é resultado puro. Então, eu vou estar dividindo em 12 vezes de 37,12. É é Um pouquinho mais de um real por dia, não chega a 1,50 por dia. É um, é tá, tá muito barato. Se você for se alimentar uma vez por mês, fora comer, vai sair bem mais caro que isso. Você fazendo a alimentação certinha, seguindo todo, você vai ver que você vai ter até uma economia nesse dinheiro. Na verdade, o método Life 4 ele vai se pagar quando você começar a cuidar da sua alimentação e você deve estar pensando. Ah, e se não der resultado? Eu estou acima do peso, estou com MC acima de 25 e se não der resultado? Para quem está com MC acima de 25 e não der resultado, eu tenho uma garantia maluca que eu fiz aqui, que a minha sócia até discordou na hora, falou assim, ah, não, está louco? Não, eu quero fazer porque eu acredito no nosso, no nosso processo. Então, para quem, quem fizer esse método e não... Conseguir resultado em dois meses, eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer duas mentorias com vocês. Uma no segundo mês e outra lá no terceiro mês. Vou estar aqui via Skype, via Hangout com vocês e vou conversar, sobre o jogo, tentar te mostrar o que você deve fazer, aquela parte profissional um a um. E se você mostrar para mim que está fazendo tudo certinho, seguiu a alimentação, seguiu o treino, conseguiu fazer tudo certinho, fez as atividades mentais, tudo, e não teve resultado, eu vou te dar o dobro do seu dinheiro investido de volta. É 381 vezes 2. Esse é o dinheiro que eu vou te devolver no final de três meses, se você me mostrar que fez tudo, está com o MC acima de 25 e não teve o resultado, eu vou te dar o dinheiro em dobro de volta. Mas tem certeza, Zanon? Foi a pergunta que Tem. Eu confio, confio no, no nosso trabalho aqui, confio nesse método. Tem três escolhas para fazer. Escutar tudo que eu disse aqui, ver que... achar que não faz sentido, que eu só estou querendo ensinar vocês aqui, só me promover, e descartar essa chance e continuar com, com os mesmos resultados. Você tem escolha dois. De acreditar em tudo que eu estou falando, mas falar Zanon, eu vou seguir com as minhas próprias pernas eu acho tudo que você passou e faz sentido e eu vou fazer do meu jeito aqui vai, continua vendo meus vídeos continua falando aqui por direct comigo continua conversando comigo que eu vou te dar todo o apoio e acredito que você pode emagrecer mas nesse meio do caminho você vai acabar muitas vezes perdendo tempo perdendo dinheiro em alguns pequenos pontos e, e mas eu, eu torço muito que dê certo, e você tem a terceira escolha: acreditar e aceitar a minha ajuda. E apertar aí no de vocês no atualizar da página que vai aparecer o link. Você comprar um método Life for ver que tá fazendo, dando resultado aí. E acreditar no que eu tenho para te dar, que eu vou te dar de todo o coração. E aceitar meu empenho máximo e conseguir emagrecer. Eu estou abrindo agora. Quem quiser dar o atualizar, essa é a primeira turma do Life 4.